Fala aí galera, tudo beleza? Estamos de volta aqui com a nossa primeira aventura do canal Nós estamos aqui passando um perrengue Porque nós estávamos jogando aqui offline Pra conseguir os recursos, né? E é, acabou que caiu um meteoro Bem em cima da gente Quando a gente estava aqui nessa vila aqui Né? E... sei não, cara Aprendeu a comer nava, sei não, hein? <risos> E é isso aí galera A gente está muito desesperado aqui A gente está escondendo aqui, esperando o dia amanhecer Né? Porque... Tava difícil de a gente poder caminhar aqui dentro. Olha o estado do Felipe, como é que ele já tá. Tá todo cheio de flecha. Né? Opa, tem um creeper aqui. E foi bem aqui, galera. Que caiu o meteoro. E foi aquele meteoro que tem aqueles gatos. Aí ah, ele ali, a ah, um deles ali, ó. Deixa eu ver se consigo matar um deles. Será que eles alguma coisa quando a gente mata eles? Esses gatos, eles matam. Eles, eles destroem tudo. Matei um deles. O que é isso? Foi outro meteoro? Ou foi um creeper? Ah, não sei. Olha só, galera. A gente encontrou. Quer dizer, eu encontrei, né, é, na casa do ferreiro, sete diamantes, esse peitoral, um capacete, uma armadura de cavalo, de ouro, né, e essa, essa picareta de ferro também. Eu acho que tinha alguma semente, algumas coisas, a gente fez essa pack pack aqui, né, Pikachu, a gente fez essas coisinhas para poder guardar, né, algumas coisas. Olha só, eu não sei se foi lá, caiu o meteoro, se foi aqui. Não, Oh, mas o oh, Felipe, quando o Pikachu de ouro mas quando cai essa esses meteoros dos gatinhos eles deixam alguma coisa também, ué, cadê o núcleo deles, onde eles caem? mata ele, mata ele, nossa, como é difícil pegar eles. não foi o meteoro? foi só o gatinho que caiu? ah, então é por isso, que tá explicado, então, cara, então tipo assim eles, é, eu acho que a nossa casa então tá em perigo, então se eles caírem perto do lado da, da casa que nós fizemos a gente está ferrado. Nossa, que gato maldito! Ele corre demais! Isso aqui! Toma! Matei! Oi? Fazer o que? O um negócio? Tem, né? Tem um, uma coisa que você faz que protege, né? Ah, beleza! Galera, a gente ia para explorar uma, uma vila... Quando eu falei, não, pera aí, então vamos, vamos gravar aqui primeiro... Antes da gente começar a explorar essa... essa a, a, vila não, essa mina abandonada que nós tínhamos encontrado... Bem do lado aqui da vila... E Cadê ela, Felipe? Ah, é ali, né? Foi aqui mesmo, a gente tava... Não, não é aqui, mas tem uns ferro ali, ó aquele lá embaixo a gente vai encontrar muito mais, né? Muito mais do que ferro Tem aqui que ele caiu, a gente tava lá Aí a gente ouviu o barulho dos bichos Deixa eu ver se é aqui Onde é que você tá? Você tá pra cá? Ah, achei É aqui, não é? É, é aqui mesmo, que é a, a... A coisa A gente podia pegar pelo menos ferros para Pra gente poder jogar água e descer, né? Você vê que tem uma, uma descida de água ali, ó, Daquele lado, ó você Vai pular direto, né? Opa! eu ver aqui tem, um descido. tem como descer por aqui também Acabou com a picareta de uma vez Ah, você pulou na teia de aranha! Ou oh, quase que eu caí, quer ver? Entendi, você foi direto na teia de aranha Eu vou descer pela, pela água aqui mesmo porque eu acho mais seguro Que também eu consigo ver, né? O que tá vindo Eu não gosto de cair direto Olha ali, ó O clipe já me viu Mas tá de boa E... Tá aí, ó Vamos, vamos explorar essa... Essa mina abandonada, o que, que, que a gente acha aqui, né? <risos> ele tá mostrando, galera, o que a gente aprendeu a comer esses nabos, né? É meio estranho ficar falando isso, cara. <risos> Eu até colhi aqui, ó, um pack aqui, mais sete deles. É, ele tá falando que é ruim, porque só, só recupera um negócio de fome, né? É, não é muito vantajoso. Vou jogar isso aqui fora. Olha! Nasceu uma galinha. É, pra começar, né, Tá bom. Não é um, um alimento... Né? Mais indicado, mas tá bom, né? Vou pegar alguns ferros aqui. Vou, vamos entrar por essa aqui então. Por esse lado aqui. Já aqui já tá fechado? Ah não, tá não. Vamos ver o que, o que nós vamos encontrar. É galera, encontramos aqui um baú. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro. Ah, nada demais não. Mas pelo menos tem uma mais uma cela né? Pega aí, Felipe. Eu vou até fazer uma coisa aqui que eu tô esquecendo de fazer, é guardar tudo isso aqui dentro da, da bolsa. Coisa que eu não vou precisar agora. Quer dizer, esse aqui nem precisa disso, cara. Nem isso. Deixa eu pegar essa espada aqui, guardar o nabo, guardar esse cerro também de uma vez. É, esse aqui vai comigo. O capacete não tem mais espaço. Ah. Então, é isso aí, galera. Quando a gente encontrar mais alguma coisa diferente, a gente volta. Galera, encontramos mais um baú Quer dizer, eu não, né? O Felipe encontrou mais um baú Ó, ah, tem dois diamantes Você viu aí, Felipe? Dois diamantes, pão, um garotão <risos> Então vamos, vamos guardar isso aqui na nossa tech, tech Essa coisinha aqui Já temos nove diamantes, hein, galera Que nós encontramos só nessa região Tá é bom, vou jogar essa terra fora aqui Jogar o que mais fora? Esse gravel, não quero É, tá bom Hã? Diamante não é uma mulher? Como assim, cara? Hã? Enfim <risos> Não entendi o que você quis dizer, não Mas é isso aí <risos> Tá, tá, tá bom. <risos> é. Então é isso aí, galera. Vamos continuar é, explorando, né? Explorando essa, essa mina abandonada aqui. Quando tiver algo mais interessante, né? A gente vai voltar. Deixa eu virar a esquina aqui só pra ver. Costuma eu falar que vou, vou voltar e dar dois passos e encontrar alguma coisa. Aí eu tenho que gravar de novo. O que eu acabei de falar que não ia gravar. Entendeu, né? Ah, importa o que vocês entenderam. Olha, ah, aqui? Ah, achei ouro. Mas ouro não é nada demais. Aqui, um baú. Falei? É sempre assim, galera. Sempre que eu vou falar que eu vou voltar para procurar alguma coisa, acabo encontrando mais. Quer vir cá ver? Ah, enquanto o Felipe entra, chega aí. Eu tô gravando, né, cara? Então eu não posso ficar esperando muito, né? Senão o vídeo fica longo. Mas não tem nada de mais, não. Só tem pão e semente de, de abóbora. É só o que tinha. E tem ouro, velho, nas paredes aí. Isso aqui, galera, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é chegar no final do túnel, assim, e cavar, ó. uma cavadinha. Costuma ter alguma coisa por trás dessas paredes né nem todas tem né mas em alguns lugares tem igual se você quebrar do lado aqui sim talvez possa ter assim um lado da da cabina né mas funciona mais para quem não tá usando nenhum mapa né nenhum mod né coisa do, coisa do tipo aí fica a dica aí. eu já até falei isso em alguns outros vídeos meus que eu dou dicas né de como sobreviver em tal bioma e tal né? você pegou o ouro que tava aqui perto aí tá aqui vamos pegar esse ouro aqui bastante para que a gente consiga que a gente consiga fazer pelo menos umas cinco ou seis aí é, maçãs douradas né para quando a gente for pro Twilight Forest a gente poder Chegar lá, né? Pelo menos, assim, com alguma coisa poder enfrentar o, algum, um dos bosses, né? Ai, sai daqui, sai daqui. Tô pegando essas linhas também. Olha aí, mais um baú. gomelo. eu achei mais um baú. Tem o quê? Ferro, mais uma cela, mais semente de abóbora e redstone. Nada demais, tá vendo? Vamos dar uma, uma olhada Costuma eles ficarem bem próximo né? Esses baús. Não costuma estar tá muito longe, não. Galera, eu não sei se tá muito escuro aí, viu? Eu não fiz tocha. Passando direto nos ferros ali Que depois eu volto para poder catar eles ah, Cheguei no final, vamos ver o que tem aqui Nada Eu esqueço de olhar no mapa véio, Que o mapa diz tudo, né Esse mapa... Usando os e mostra tudo. Ah, então é isso aí galera. Eu vou cortar aqui. Quando eu tiver mais alguma coisa, aí sim eu volto. Oi. Galera, aproveitando aqui que deu um silêncio aqui no meu bairro, né? para mostrar para vocês que a gente fez uma base, né? Nós nos instalamos aqui, né? para poder torrar um pouco de ferro. De algumas é, comidas, né? Que a gente tinha, né? Vou até pegar um pouco aqui. Tá vendo? O ferro, o ouro né, que nós encontramos. Tá ali também torrando. Né? E aqui no baú aqui tem só umas coisas que nós encontramos também como a chocopidia né é... chocopidia se ável aqui tá falando né bem é... chocopidia tal por e tal tá falando aqui as coisas aqui depois eu eu eu faço um, uma, um, um puxadinho assim no episódio só para falar sobre sobre as coisas que estão tô, tô dizendo aqui beleza depois eu, eu passo para vocês que tá escrito mas no momento agora é não não é, é... para isso que eu o vídeo de hoje o vídeo de hoje está focado em aventura né e é isso que nós estamos fazendo hoje estamos é, jogando para descobrir as coisas para conhecer as coisas né para pegar mais recursos e tal porque a gente está muito fraco né em vista dos mods que nós temos né que são mods que tem bastante coisa, né, e bastante boss que vão aparecer ainda pra frente aí, que são muito mais fortes, né, do que a gente, então a gente tem que estar tá preparado, né, para tudo. Olha aí que eu falei com vocês, ó, você, tipo assim, eu, eu, eu, eu, vou falar com vocês, na é verdade, eu, eu, eu, eu, tenho esse mod de mapa ali, mas eu quase não olho pra ele, né, é, é também quando eu tô dentro de caverna, eu já acostumei tanto a jogar Minecraft sem mod, né, que eu não olho mais pra, para mod, eu não olho muito o, o mapa, né, mais que eu acho tão bacana, é, esses mapinhas, eu acho muito fera mesmo Mas eu não fico olhando, sabe? Eu prefiro jogar sem olhar Porque eu comecei a jogar Minecraft, galera Quando tinha poucos mods ainda, né? Minecraft, foi na 1.4.2 Se não me engano, 1.4 Ou 1.3, não lembro mais Isso aqui faz bastante tempo que eu comecei a jogar Foi em 2010 Eu não lembro qual versão que era em 2010 Acho que era 1.4 que tava, que tava em alta, né? Que tava a... Ah, dos, ah, a Minecraft, não sei. Mas é isso aí. Só uma só um nível de curiosidade vem pra galera aí. E pra mostrar o que a gente tá fazendo aqui também, né? A gente já começou a torrar algumas coisas. E é bom ter um papinho também com, com vocês também, né? Então é isso aí, galera. Eu vou continuar dando umas olhadinhas aqui. E se eu achar mais baú ou mais alguma coisa interessante, é, Eu volto pra poder mostrar, beleza? Dependendo de onde vocês querem nabo. Nabo. É bom, desespero que nabo faz bem pra saúde. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, toma nabo. Vou <risos> na cara desses queridos aqui. Vem aqui, filho. Vai na sua cara, maldito, safado. Pensa que você é quem? Então, é isso aí. Até mais. Fui. Morre, morre, morre, maldita. Eu não acerto ela, velho. Que raiva. Por que, que eu não acerto ela? Quer saber? Vai, vai, os quintos de ferro. Ah lá, lá, ela me acerta, mano. Mas eu não consigo acertar ela. Sai daqui, sai, sai. sai, sai. sai daqui, Ah, finalmente. Vou pegar essas ter tudo aqui que nós vamos precisar. Mais um. Mais um. Mais um spawn. Deixar aqui. Ai, droga. Droga, droga, droga, droga, droga, droga. Engraçado, essas aranhas aqui, elas não estão envenenando, não. não, não. Você reparou que as aranhas não estão envenenando? Opa, opa, ferrou. Vai, vai morrer na machadada. Aí. Eu não sei porque, eu quero que eu Elas não estão envenenando a gente. Morre, morre. Isso. Não, cara. Elas continuam envenenando a gente. Não, 1.6.4, não? Nossa, velho. O que, que eu fiz aqui? Ai, que estranho, será que eles tiraram isso mesmo? Bom, mas não faz sentido eles tirar, porque faz sentido a aranha ter veneno, né? Eu tô gravando. <risos> então é isso aí, galera. Se você sabe... Não, oh, acabou a minha espada. Se você sabe o motivo pelo qual as aranhas não estão envenenando a gente, deixa nos comentários aí, ajudar a gente a tirar essa dúvida. Porque realmente, eu não, não sei, eu nunca... Eu sempre quando eu encontro esses um pau de aranha, elas me envenenam, cara. E eu passo uma vida pra poder matar elas. E destruir o spawn dela por conta disso, do veneno delas, né? Aqui só tem isso. Ai, que droga. Então, para mais spawn ou minérios raros, eu volto a gravar de novo. Beleza. Então, galera, eu tô aqui novamente na base. Vocês pode ver que a base já não tem mais nada. É porque a gente decidiu subir, né? Porque aqui nessa mina aqui, pela... pela pela camada que ela tá também situada, né, camada 33, a gente só vai encontrar ferro e ouro. Se ela tivesse na camada 16 para baixo, seria uma mina de, de diamante, nós encontrar bastante diamante nela, assim, nas paredes afora, assim, a gente ia andar e encontrar bastante diamante, mas não vale a pena, né, ficar aqui. E lápis azul também, uma coisa que a gente precisa muito de lápis azul a gente poder fazer alguns algumas receitas, né, dos mods. E é isso aí galera, então a gente vai subir e... Quando eu tiver lá em cima, novamente, aí eu volto a gente vê o que a gente faz lá em cima. Beleza, Felipe? Pô, você não tá tremendo não, né? Tá de boa. tá... tá corajoso hoje, né? <risos> Pode crer, pessoal. Então depois a gente volta. Como é que é? Como é que você faz isso? Nossa, cara, a cabeça virou, cara. Tipo do exorcista. David. Chega. Saímos e tá aí, ó. Tá aí o waypoint que eu deixei ali, ó. Pra marcar a vila. Só que não adianta nada, né, mais deixar esse waypoint. Depois eu vou tirar ele. Olha aquele bioma ali que bonito. Então o que eu vou fazer agora? Vamos voltar pra casa, né? Então beleza, galera. A gente vai voltar pra casa. Nossa casa fica pra aquele lado ali. Bem de frente pra, da vila aqui. Eu vou pegar a reta aqui e a gente chega lá. Mas a caminhada é muito longa, pessoal. Então eu vou cortar essa parte também. É isso aí, galera estou che quase chegando aqui em casa aqui E bem perto da, da nossa casa, olha aqui Eu vou passar por cima das árvores aqui é para mostrar pra vocês Tem um, um spawn de Enderman Igual daquele que nós encontramos no episódio anterior Caramba, acabei caindo Olha aqui, e é bastante grande esse, esse spawn que são dois Ah, e tem um atrás de mim já Deixa eu ver Tá atrás de mim <risos> Ah, não tem problema, eu tô perto de casa aqui É um Creeper Mata, mata ele Não deixa explodir não Ai, ai Nossa, cara a vantagem de ter esses pau perto de casa aqui, quando a gente for lá pro fazer uma visitinha pro Ender Dragon, né, a gente vai conseguir chegar lá bem fácil, né? Cadê? Nossa, nossa me deu um olé agora. É. Morre! Cara é chato, velho. Dropou alguma Enderpeel? E... Aqui está, galera, nossa casa, né, como vocês devem ter visto no Drops aí, que a gente deixou... <risos> Ela tá quase pronta. Falta algumas coisas, né? Falta a gente conseguir mais itens pra poder craftar é, alguns móveis do, do BiblioCraft e tal. Mas... vamos vou entrar aqui pra mostrar pra vocês aqui. Nossa, cara. Chegando numa, numa viagem dessa aqui. Cara, primeira coisa que eu quero fazer, velho, é tomar um banho. Tá ligado? Eu vou tomar um banho aqui porque, nossa, não aguento mais. Ô, oh, cara, sai daí, velho. É um de cada vez, mano. Sai fora, cara. E a privacidade? Qual é, mano? Eu que vou usar primeiro, pô. Tô não, cara. Pra você, não. <risos> então, galera, eu vou tomar um banho aqui. Opa, pera aí. Aí, vou tomar um banho aqui porque, né, tá osso. Tá muito osso mesmo. oh o estragou, velho. Depois você arruma ali. <risos> Depois arruma aí. Então é isso aí, galera, ó. A gente fez essas caminhas aqui, que é do, do, do Bibliocraft, né? É Bibliocraft mesmo, né, Felipe? Seu nome? É esse mesmo. Não? Ah, é do.. Decocraft. Isso. Minecraft é outro mod que nós temos também. Esse é do Decro Decocraft, a gente vai fazer uns móveis parecidos com esse e eles funcionam mesmo, ó. Tá vendo? Funciona direitinho. Vocês deve saber, né? Deve manjar. Quem manja de mod aí sabe como é que é. Mas quem não sabe, fica aí a nível de curiosidade. E os baús, né? A gente vai guardar nossas coisas, né? É, aqui embaixo aqui é, tem a parte aqui que vai ser a cozinha, né? uma pequena cozinha aqui. Aqui vai ser a sala, a gente vai colocar ainda umas mesas, nós vamos com outras coisas. Tem a mina aqui, ó. O Felipe colocou essas canas aqui pra, né? pra ficar bonito, né? Ficou bastante bonito mesmo. Inclusive, a gente podia até colocar uns cactos do outro lado, né? O que você acha? Que aí a gente já podia estar tá colhendo eles também, né? E aqui a mina que nós começamos aqui, a gente vai trazer no próximo episódio ainda. Né? A gente desceu bastante aqui já, porque tem algumas escadas, tem umas entradas é, estranhas ali. Tem um negócio aqui, não sei porque. Por que colocou essa pedra aqui, né, cara? Ah, tá. Que você minerou mais até embaixo, né? Então, é dessa ali a gente vai fazer é, aquele esqueminha para encontrar diamante ali embaixo. Vai fazer aqueles corredores assim. Até contra diamante. A gente vai minerar bastante ali ainda, galera. E ali eu... Nossa! Tem um dentro de casa. Como? Dentro de casa? Olha que bicho atrevido, velho. Não mata? Ele também tá me atacando. Não vou matar ele? Ah, dropou um enderpeel, pelo menos. Aqui é o banheiro, né? Tem privado privada aqui pra gente largar o um Barroso. A gente lava as mãos depois de largar o Barroso. Não tá funcionando nada aqui. é para cair a água. Não tá funcionando. Nem aqui também. Aqui tem essa saboneteira, né, para cheiroso, claro. para mim não tá, não, cara. para mim tá sem nada. Será que tem, tem que tá com a, minha, com a vazia? Não, não é não. É, rapaz. Você usou o banheiro, deixa a tampa privada aberta, hein? Que coisa feia, hein, velho? Ô, tampa privada, rapaz. não um negócio aí, ó. Vai cair uma barata aí dentro aí. Depois quando não for largar o barroso lá. Aí, complicado, hein? <risos> <risos> e aqui é uma puxadinha que nós fizemos aqui pra sair aqui, direto pra, pra essa florestinha aqui. A gente pode pegar umas... enfrentar uns, uns esqueletos, pegar umas árvores, né? Ai, morre, morre. Eu tô quase morrendo. Opa, deixa eu entrar aqui, tem um crito aqui. Fecha, fecha. Aí. <risos> quase. Quase, o pegou a gente. <risos> e a gente fez isso. É isso aí, ó. a gente está falando que a gente fez isso não tá lá grande coisa né, a casa não é nada fenomenal mas dá para a gente se abrigar aqui e fazer bastante coisas é, então é isso aí pessoal esse vídeo vai ficar por aqui, Eu creio que está ficando bem grande já né, o vídeo e espero que você tenham gostado da casa é, e do Drops, da gente está construindo a casa também deu um pouquinho de trabalho para a gente, a gente tem que procurar os minérios, procurar, não, é não né, pegar os recursos, né, pra poder fazer e foi um pouco chato, foi um pouco demorado, a gente ficou umas 3 horas, né, mais ou menos, fazendo essa casa só, a que demorou mesmo foi, é, procurar recursos então, isso aí, se você gostou do, do, do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, aí no vídeo é... se inscrever, se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, né, se você gostou e tem uma flecha atravessada na minha cabeça, mano que sinistro e é isso aí é o canal do Felipe, novamente, vai estar na, na descrição do vídeo. Se você quiser, é, você vai lá, se inscreve no canal dele, beleza? Dá like nos vídeos dele também para ajudar. A gente tá começando, galera, aqui no YouTube, né? Tem pouco tempo que eu tenho canal. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Fui!